bom dia queridos, paz do Senhor Jesus ah, tá bom. É, como o Luciano falou, eu, eu até falei para ele, esta noite eu dormi umas duas horas só porque eu desacostumei a dormir sem a minha esposa e era quase três horas da manhã, eu estava falando com ela no telefone, queria você podia ter vindo e eu sou casada há 35 anos, tenho dois filhos pastores uh, e tenho três netos. E estou no ministério, sou pastor de tempo integral há 37 anos, fazer 38 anos uh, que eu sou pastor. Então, fazendo as contas, eu tenho 95 anos. <risos> é, vamos abrir a Bíblia em... Eu, eu tenho um bom tempo é, lido esta carta do apóstolo Paulo, segundo Timóteo, e eu assim é uma carta que praticamente todo, todos os meses do ano eu volto para ela, eu leio e Deus fala coisas comigo. Eu tenho pregado bastante no livro de segundo Timóteo, às vezes para pastores porque é uma carta pastoral. E eu queria ler versículos que todos vocês acredito que conheçam bem 2 ah, Timóteo 4, é a última carta do apóstolo Paulo Segundo Timóteo 4, versículos 6 a 8 Todos vocês conhecem muito bem este esses versículos, os pastores principalmente Mas gostaria de ler Segundo Timóteo 4, 6 a 8 Paulo está dizendo assim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 Vamos aplaudir ao Senhor por lermos a Bíblia, queridos? Glória a Deus, glória a Ti Senhor, palavra maravilhosa do Senhor para as nossas vidas, nós amamos a Tua Palavra, Espírito Santo, fala conosco, Glória a Deus, glória a Deus, se você não sabe, esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, é interessante ouvir as últimas palavras das pessoas, porque ah, na hora da morte, geralmente as pessoas ou tem remorsos, ou pensa nas coisas que poderia ter feito na sua vida, e é interessante porque Paulo foi o, o homem que mais levou o Evangelho na época a, após a, a ressurreição de Cristo, e, e, e é interessante porque ele escreveu, é, é o maior escritor do Novo Testamento, e não então, e, e estas é são as últimas palavras dele, o que é que este homem tem para dizer? Ele escreve para Timóteo, seu filho na fé, e é a mesma coisa se eu fosse escrever, meus dois filhos são pastores, e se eu fosse escrever para eles lá, sabendo que eu vou morrer daqui a um mês, ou daqui a uma semana, ou daqui a dois meses, o que é que eu gostaria de falar para os meus dois filhos, para deixar para eles... Estas são as últimas palavras de Paulo, eu vejo nelas, a, eu vejo aqui uma pessoa que terminou a sua carreira, como ele fala aqui, de uma maneira vitoriosa, porque na vida cristã eu me converti, eu entreguei minha vida a Cristo, ainda estava no colegial na época, hoje era o ensino médico, quase para ir para a faculdade há 40, quase 41 anos atrás e quando eu conhecia Jesus, eu, eu empolgado em querer, em querer consagrar a minha vida e orar e ler a Bíblia e ficava lá horas e horas e horas, lendo e querendo mais de Deus e a vida cristã, quando a gente tem um encontro com o Senhor, geral a gente, ah, é, é como fala lá em, Jesus falou para os Efésios, é o primeiro amor, o amor por Cristo, não importa outras coisas, é só o Senhor, mas muitas vezes ao longo da vida, por causa de tristezas, decepções, e tentações, pecados e tantas outras coisas, as pessoas vão perdendo o seu fervor, perdendo a, a, a sua paixão por Deus, pelas coisas de Deus, então na vida cristã, muitas vezes a pessoa começa bem e termina mal, eu já vi ao longo da minha vida, ah, dezenas de pessoas, dezenas de pessoas que tinham um chamado de Deus, que eram jovens que amavam ao Senhor, que queriam pregar a palavra e muitos deles hoje estão por aí perdidos e alguns deles já até morreram, Teve um amigo querido, um jovem, que nem muitos de vocês que eu estou vendo, e filho de gerente de um banco do Brasil, que ele, a conversa dele comigo era só jejuar e orar e jejuar e orar. E na época nós gostávamos muito de Charles Finney e líamos os livros de Charles Finney e conversávamos sobre avivamento, avivamento, avivamento. E aquele moço se tornou pastor, casou-se, foi para o ministério, pastorear uma igreja, teve duas filhas e de repente. Nada acontece de repente Mas virou a cabeça dele Deixou tudo, deixou a esposa E alguns anos depois Apareceu na minha casa Para conversar comigo, sumiu do mapa Nunca mais soube dele Alguns anos depois apareceu na minha casa Falando para mim Edson, eu, eu queria conversar com você Eu não estou bem Eu estou com AIDS Isso AIDS há 20 anos 20 e poucos anos atrás era algo assim A pessoa ficava cadavérica a geração nova não viu isso daí Mas a pessoa ficava pele e osso Uma imagem chocante Ele falou, eu estou com AIDS E eu orei com ele Algumas semanas depois Eu estava na reunião de oração na igreja E a mãe dele chegou lá e falou para mim Olha pastor, o meu filho está Num hospital aqui, ele queria te ver e eu fui no hospital uh, Orei com ele, ele lá todo entubado Ele ficou endemoniado Com, com cheio de, de coisas na veia, começou a tremer, eu orei com ele, fiquei com ele aquela semana quase todos os dias, e ele falava para mim, nós ainda vamos pregar o Evangelho juntos, mas passaram alguns dias, ele morreu, eu estava lá, quando ele morreu, porque tantos sonhos, a gente sempre ouve falar que o cemitério é o lugar de maiores, mais sonhos que não aconteceram, tantos sonhos, tanta, tanto desejo, tanta, tanta vontade, eu quero mais de Deus, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser uma bênção, eu quero ser um homem de Deus, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, mas às vezes na vida, coisas acontecem na vida e a pessoa perde o alvo, então o que Paulo está dizendo aqui é, é Paulo ele está no final da sua vida, e ele, ele está escrevendo que ele, ele, é uma carta que ele não está se lamentando, ele não está desencorajado, ele está com coragem ele está cheio de esperança ele está cheio de fé no seu coração e Paulo está numa masmorra aqui, ele está preso, estava vendo a maior perseguição na, na, na igreja até aquele momento Nero, o imperador, tinha mandado tacar fogo na cidade de Roma e acusado os cristãos, os cristãos fugindo da cidade de Roma para se esconder e provavelmente Pedro já havia sido morto e agora o apóstolo Paulo estava lá morto, preso Numa masmorra Onde não tinha, se você já visitou lá Roma e foi na prisão Marmentina, onde acreditam que Paulo Ficou preso, é um buraco No chão, hoje você tem escada Para descer, mas naquela época não tinha Escada, uma altura daqui no Teto assim, um buraco lá Não tinha ventilação, chão Úmido, chão frio, não tinha Janela, não tinha banheiro Era um lugar horrível Onde Paulo viveu os seus últimos dias com muita probabilidade, de onde ele escreveu esta carta para o seu filho na fé Timóteo, e ele não está abatido, ele não está cabisbaixo, ele não está derrotado, muito pelo contrário, ele está com uma palavra de encorajamento para o seu filho na fé. E ele fala aqui nesses versículos, se você prestar atenção, ele fala do presente, do passado e do futuro. Ele fala da sua vida, ele dá uma breve descrição da sua vida, o presente, o passado e o futuro. Ele diz no versículo 6, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Este é o presente dele eu já estou sendo oferecido por libação libação era uma oferta líquida que era derramada, você vê isto na Bíblia, às vezes era vinho, às vezes era azeite, às vezes poderia ser até leite Jacó derramou uma libação sobre a pedra, uma oferta ao Senhor ele estava dizendo o seguinte, olha eu, eu terminei o que eu tinha que fazer, agora é o tempo da minha partida é chegado este era o presente dele é o tempo de eu ir embora é o tempo, encerrou o meu período encerrou o meu tempo nesta. Esta terra, quantas pessoas quando chegam chegar este momento na sua vida, vai bater o desespero no coração vai bater o remorso no coração vai bater aquela, aquele sentimento, a vida foi embora e eu não fiz o que eu precisava ter feito, na verdade não havia isso no coração de Paulo Paulo ele está falando, olha a minha vida é uma oferta ao Senhor e agora é o tempo da minha partida ele não chama a Morte de fim, ele fala é o tempo da partida, esta palavra grega partida que ele usa aqui, na verdade ela, ela era usada para tirar o jugo dos ombros do boi no final do dia, era o fim do dia de trabalho, era como tirar o jugo, agora é o tempo de descanso, era como desamarrar os navios para eles partirem para o alto mar, era soltar as estacas das tendas para levantar acampamento e ir embora para Paulo a morte não era o fim para Paulo a morte era apenas uma partida, chegou a hora de eu ir embora, chegou a minha hora, o meu tempo não havia remorso, nem arrependimento, nem mágoas se você ler, eu até no outro encontro devo pregar no versículo 9 em diante, no outro que eu for lá com você Luciano, continuando isso, porque esta parte para mim é impactante se você ver as coisas que Paulo escreve, não há mágoa no seu coração, não a más lembranças na sua vida, ele, ele, ele entrega os Alexandres nas mãos do Senhor, ele, ele, ele está empolgado, ele fala, ninguém, ninguém esteve comigo na minha primeira defesa, mas o Senhor não me abandonou, ele está cheio de coragem e de fé, são as suas últimas palavras meu amado, o que é que a gente faz com a nossa vida... Como é que nós vamos terminar a nossa vida? Quais seriam as nossas últimas palavras? Puxa, eu perdi meu tempo, eu gastei com coisas vãs à toa, eu não, não orei como eu deveria, eu não li a Bíblia como eu deveria, e a vida passa com rapidez, meu amado. Você não percebe, a vida voa, e quando a gente já é jovem, a gente acha que tem a vida toda pela frente, mas de repente você já está a, a vida está indo embora e Paulo, ele, ele fala do, olha a minha a, ele sempre viveu para Deus ele sempre falou assim, olha para mim o que importa é, é fazer o que o Senhor me chamou para fazer então ele fala do presente o tempo da minha partida, é hora de eu ir, é hora de eu sair dessa terra, mas não é o fim na verdade é só soltar as amarras do navio, é só levantar a cama é só soltar no final do dia de trabalho, agora é um tempo diferente para mim, segunda coisa aqui, ele fala do passado, se você for ver o versículo seguinte, o versículo 7, os três verbos estão no passado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, a vida é uma guerra, a vida cristã é um combate é uma luta, sim, nós vivemos em vitória, eu creio na vitória, ah, creio na bênção, tudo isso daí, creio que somos mais do que vencedores, mas é uma luta, é uma luta para você fazer a vontade do Espírito, não a vontade da carne, é uma luta para você vencer as tentações, é uma luta para você orar, é uma luta, porque a carne não quer fazer nenhuma destas coisas, Paulo muitas vezes ele fala das lutas que ele enfrentou, lutas na igreja, lutas fora da igreja, luta entre irmãos luta entre a perseguições e açoites e apedrejamentos e dado como morto e tantas coisas que acontecem na vida e, mas Paulo fala, olha eu combati o bom combate eu estava lá, eu estava servindo a, a, ao Senhor eu passei pelas barreiras eu combati o combate, eu venci ele fala, eu completei a carreira, eu fiz o que Deus me chamou para fazer eu completei aquilo que o o Senhor me chamou para realizar, sabe queridos, Deus tem um plano para cada um de nós... Deus me chamou para ser pastor Quando eu tinha 15, 16 anos de idade Deus chamou você O outro para ser missionário Deus chamou você para ser médico O outro para ser engenheiro O outro para ser advogado Cada um de nós temos uma missão Mas todos nós somos servos de Cristo E somos missionários onde nós vivemos E onde nós trabalhamos Todos nós temos uma carreira para correr Todos nós temos algo para realizar Para Deus Você só vai se sentir plenamente realizado, quando você descobrir, qual foi o motivo que você nasceu, por que você foi criado, que que você está aqui nesta terra, o que Deus quer da tua vida, você precisa descobrir, o que é que Deus quer da minha vida, sabe, eu sou feliz fazendo o que Deus me chamou para fazer, quando eu tinha... 16 anos, eu estava orando e Deus me falou que eu iria ser pastor na cidade de São Paulo, eu sou do interior, sou caipira, no estado de São Paulo... E eu pegava a minha bicicletinha, ia na beira da estrada, encostava lá, e via os ônibus, porque para mim ir para São Paulo era uma coisa assim, impossível, eu via os ônibus passando, escrito São Paulo, eu orava, eu chorava, Senhor, um dia o Senhor está falando comigo que eu vou para lá, eu... eu, eu nunca imaginava isto, porque para mim São Paulo era uma cidade perigosa, São Paulo era uma cidade muito fria, quando eu ia para São Paulo, eu descia, quem conhece São Paulo, eu descia na estação da luz, com meu pai, com a minha mão, mãe, de mãozinha dada, eu, meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs, aquela filhinha, todo correndo, aquela multidão de gente assustadora, meu Deus, o que, que eu vou fazer em São Paulo? Eu adolescente, com 17 anos, quando eu fui para lá, para fazer escola bíblica, mas eu sabia que Deus me chamou para aquilo, quando Deus chama você para alguma coisa, você passa as barreiras meu amado, você sabe, você tem um chamado na tua vida para fazer alguma coisa especial para Deus, você nasceu para aquilo, eu fui para lá por causa disto, não, não foi tão fácil... Ah, eu morava numa pensão, num quartinho muito pequeno, com outras três pessoas, e nós íamos para a escola bíblica, para nos preparar para o ministério, para estudar a Bíblia, com desejo de fazer o melhor para Deus, sabe, ah, o que Paulo ele está dizendo, que nós todos temos uma carreira, qual é a carreira que Deus tem para a tua vida? O que é que, por qual é o motivo que você nasceu? O que é que realiza você em, em fazer para Deus? Paulo ele está dizendo, olha eu completei a carreira, não é fácil completar a carreira, no meio do caminho muitos ficam para trás, muitos caem, pastores caem, pessoas abandonam a fé, perdem a sua família, perdem tudo, perdem ministério, perdem chamado mas Paulo fala, eu completei a carreira, eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse até o final, e eu guardei a fé, eu guardei a fé, guardei a fé no meu coração, guardei a fé em Cristo, guardei a fé em Deus, sabe queridos, a gente, a gente, ah, quando a gente se converte, a gente, a gente quer de desafios para nós, a gente quer desafios para nós, muitas vezes a, a, a benção é, é maravilhosa sobre a nossa vida, prosperidade, Deus nos abençoa e nos prospera, muitas vezes as pessoas acabam se acomodando em uma situação, quando elas deveriam aceitar novos desafios do Senhor para a sua vida, às vezes a, a, a, a, as pessoas elas, elas acomodam-se e elas deixam de viver pela fé, fé, elas deixam de acreditar que Deus pode fazer mais do que elas estão experimentando, sabe, a gente, a gente tem a tendência a nos acomodar com as coisas, mas se você servir a Deus e buscar ao Senhor, o Senhor vai desafiar você para coisas tremendas, inimagináveis, coisas que você nem poderia passar pela tua cabeça, que Deus quer que você faça... Eu, eu como pastor, eu tenho que sempre vigiar a minha vida, para eu não me acomodar, para eu não achar que cheguei no aonde eu deveria chegar, eu sempre preciso de desafios para a minha vida, eu estava falando para o pastor que quando ah, eu tinha 30 anos de idade, eu estava com a minha família, com a minha esposa, meus dois filhos, ah, nós estávamos aqui no Espírito Santo, Nós não, eu não conhecia aqui e eu era pastor de uma igreja em São Paulo, de umas 700 pessoas, e eu estava com a minha esposa andando nessa estrada do sol, que chama pastor, é. estava dirigindo o carro, estava tocando música, era perto da época do carnaval, passava trios elétricos, não sei se ainda tem aqui, mas passava pela rua, trio elétrico tocando músicas altas, eu estava com o carro, e tocando louvores lá dentro, e sabe quando você está tocando louvores, e que aquela, aquele, aquela, aquela, atmosfera do Espírito Santo, a presença de Deus ali, aquela, aquela vontade de chorar, eu estava ali dirigindo e ouvindo as músicas e cantando a minha esposa, e de repente o Espírito Santo falou ao meu coração, não numa voz audível, só eu ouvi, falou assim, quando você voltar a São Paulo, coloque o culto na televisão, foi isso que eu ouvi, eu tinha 30 anos de idade, era pastor de uma igreja de umas 700 pessoas eu voltei para São Paulo, falei para minha esposa, e, e fui atrás de emissoras de televisão, Deus abriu as portas na verdade de duas, eu uh, entrei em duas emissoras em São Paulo, naquela época, era uma fortuna, falei na igreja, todo mundo bateu palma, ficou feliz, mas para pagar aquilo era uma coisa terrível, porque era muito caro, nós não tínhamos como pagar mas nós na época a TV Manchete hoje Rede TV eu tenho aqui na Rede TV você pode me assistir todos os sábados aqui às 10 e meia na Rede TV eu estava naquela época era a TV Manchete e a TV Manchete quebrou e quando eles tinham dificuldades eles, a primeira pessoa que eles ligavam era para mim, e eles me ligavam, pastor, será que você pode adiantar para nós aí 15 dias antes do dia de pagar, porque nós estamos precisando pagar funcionários e nós sempre tínhamos dinheiro para chegar lá e pagar aquilo lá, e sempre pagamos em dia, não é porque nós éramos ricos as pessoas olhavam para a nossa igreja, achando que nós éramos uma igreja milionária, de gente rica em São Paulo, mas e mas não, madrugadas, madrugadas, quantas madrugadas eu passei sem dormir, orando, orando Senhor, o oh Senhor abra as portas, Senhor supra as necessidades, o oh Senhor sabe que nós queremos levar o Evangelho para todo canto, para o sertão do Ceará, para o sertão da Bahia, para o Amazonas, para os ribeirinhos, eu recebi a carta de prisões, de penitenciárias, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, cartas de pessoas lá, naquela época não tinha internet, Queridos, não tinha Google, nada para a pessoa ouvir pregação Não dava para ir no computador No celular, não, não tinha jeito Tinha que ir na sua igreja, não tinha outro lugar Ou televisão, ou rádio Eu recebia cartas de pessoas lá Na beira do Rio Amazonas Que me escreviam, falavam, pastor, para mim Chegar na cidade mais maior Demora três dias de barco A gente para ir no mercado Mas aqui onde eu estou, tem uma parabólica Aqui, e a gente assiste aqui E é tão abençoada é a nossa igreja Igreja, e aquilo me empolgava, eu preciso pagar, eu preciso fazer, eu preciso alcançar estas vidas, mas queridos, a nossa vida é um andar na fé, a nossa vida não é andar na, na segurança da, daquilo que o homem pode fazer, Deus ele, ele é especialista em desafiar a nossa vida, para nós darmos passos maiores do que as nossas pernas podem dar meu amado, é verdade sempre Deus coloca desafios para mim, nós estamos hoje em um lugar, se você, uh, aqui passa o SBT, não passa do Silvio Santos, todo mundo conhece o Silvio Santos, onde era o estúdio do Silvio Santos, onde foi a TV, há muitos anos foi a TV Excelsior, que era a Globo e depois foi o SBT por mais de 25 anos, onde é a nossa igreja ali tinha todos os estúdios onde Hebe Camargo gravava o Sérgio Ingrosmo, o sim, muitos estúdios de televisão lá um quarteirão muito grande e quando eles saíram de lá estava abandonado aquele prédio ah, e, e eu passava ali, um dia Deus falou no meu coração, vocês vão entrar, toma posse desse lugar aqui porque eu estou dando para vocês e eu fui procurar quem com quem eu poderia falar eu fui lá olhar Aquele lugar um dia Em São Paulo, na época De chuva, no começo do ano em janeiro aquele, Aquela região toda Ficava alagada O SBT, lá dentro tinha um barco Que ia daqui até, até o final desse tamanho Aqui e Um barco lá dentro Porque ali ficava quase dois metros de água Eles tinham uma régua alta Que media, a água ia subindo Para saber a metragem e eu me lembro de ouvir uma vez o Boris Casoy, depois do jornal do SBT, ter que sair de barco com os funcionários remando para tirar ele de lá de dentro, era algo, alagava as ruas todas lá, e no dia que eu fui ver o prédio, no dia anterior deu uma chuvarada em São Paulo, não foi aquela, aquela tempestade, mas o, o suficiente para causar inundação, e aí a pessoa me levou lá, eu cheguei ali numa parte que é mais alta, logo na entrada, Onde entraria os carros para estacionamento Era uma rampa A hora que eu subi no meio da rampa Eu descobri porque tinha rampa Porque da rampa para lá não dava para entrar Porque era essa altura de água Que tinha chovido em madeira Esparramada para todo canto Eu vi assim, sumia de vista Aquele lugar abandonado Tudo quebrado, vidros quebrados Paredes esburacada, eu olhei para aquilo E não consegui entrar ali E fui para para o meu carro, e saí dali, um desespero no meu coração, falei, Senhor, não, não deve ter sido a voz do Senhor, porque, o que é que eu vou fazer num lugar desse daqui, os irmãos vão ter que fazer curso de natação, e, e não vai ser fácil, uh, pastor tem responsabilidade, se, eu, se você é pastor cai um, um, uma, uma lâmpada na cabeça de uma pessoa. Pode acontecer um acidente. Eu não posso arriscar pessoas nesse lugar. E eu sempre uh, eu falei: não, não vou, não vou entrar nesse lugar. <risos> Mas às vezes eu tinha que passar por ali de carro. Eu procurava dar a volta para um lugar mais longe, só para não passar lá em frente. Porque Deus me incomodava. Porque Deus gosta de incomodar a gente, meu amado e Deus me incomodava, eu passava ali, de repente eu olhava e lá estava aquele prédio lá, eu virava o rosto assim, bom, o oh Senhor, o oh Senhor tem tantas coisas boas para a nossa vida, mas não deve ser esta, até que um dia Deus realmente, eu estava passando lá e o Espírito Santo falou assim, você tem que ter coragem, tem que ter ousadia, e então eu fui lá e tomamos posse daquele lugar, demoramos dois anos e pouco, só para reformar, para entrarmos dentro sem porta sem nada Demoramos lá dois anos e pouco para fazer, refazer todos os banheiros Até o, todos os canos que haviam lá dentro Nós refizemos a tubulação de água, de esgoto Refizemos tudo, porque do rio vinha, quando dava enchente vinha E entrava água lá dentro, através dos, dos ralos e, e nós fizemos tudo aquilo, fizemos seis piscinões enormes lá no subsolo lá, ah, que a água que viesse do rio iria ah, ah, ah, ah, fechava todas as entradas de água, de maneira que a água não entrava e as águas da igreja se estivesse sendo usadas iam todos para os piscinões lá de dentro enfim, ficamos um tempão fazendo aquilo, na primeira enchente não encheu lá dentro da igreja nunca encheu a nossa igreja a água nunca entrou lá porque funcionou muito bem, mas no primeiro ano ano que nós estávamos lá, deu uma chuva, e as ruas alagaram, domingo à noite, dia de culto, e o nosso culto naquele dia terminou às três e pouco da manhã no domingo, porque não tinha como ninguém ir embora, a igreja cheia de gente, não é que o culto estava bom não, é que não tinha como ir embora mesmo, a igreja cheia de gente e a gente lá, vão cantar umas músicas aqui, terminamos o culto, mas não tem como ir embora, era carro passando pelo corredor de dentro da igreja, tentando ir por um lado, nós temos várias saídas, uh, e teve 16 perdas totais de carro na rua, nós pagamos carro para irmão, Senhor, o que eu estou fazendo aqui neste lugar? No entanto, ficamos lá, Deus nos abençoou, muita gente grava DVD deles lá, é um lugar maravilhoso que Deus nos deu, com muitos salões de cultos, mas tudo tem um preço, a gente tem que aprender a viver pela fé, a gente tem que aprender a olhar para Deus, a confiar no Senhor, nos desafios de Deus para a nossa vida... Paulo ele está falando o seguinte, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé, eu guardei a fé no meu coração. E agora ele fala do futuro, já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Naquele dia, os olhos de Paulo estavam naquele dia, o dia do Senhor, os meus olhos não estão nesta terra. Olha, ele está falando desde agora, a recompensa, a coroa da justiça me está reservada, qual o Senhor, o reto juiz, vai me dar, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida, a sua vinda naquele dia meu amado, naquele dia os nossos olhos, embora nós estejamos vivendo no Brasil, no ano de 2017, os nossos olhos precisam estar naquele dia, aquele dia aquele dia que nós vamos ver a Deus, aquele dia que o Senhor vai recompensar a igreja, meu Amado, não é agora se você continuar lendo, Paulo fala, procura vir ter comigo depressa, porque todos me abandonaram, Demas amando o presente século, foi para a Tessalônica, três vezes a Bíblia fala sobre Demas também, amou o presente século, este é o problema, a gente acaba achando que aqui é a nossa casa, a gente acaba achando que aqui é o nosso mundo, a gente acaba achando que aqui é o nosso lugar, para vivermos para sempre, mas não é meu amado, aqui é temporário, aqui é passageiro, aqui não é a nossa casa, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, aqui não é o nosso lar nós esperamos uma cidade que não tem fundamentos, a cidade celestial, nós esperamos um dia nos encontrar com o Senhor, naquele dia, o teu trabalho no Senhor não é vão, aquilo que você faz para o Senhor não é vão, muitas vezes você faz chorando, você faz gemendo, debaixo de perseguições, mas não é vão, o Senhor vai recompensar a tua vida naquele dia meu amado, tem o dia certo para as coisas então não deixe as coisas desta vida prenderem o teu coração, não deixe as coisas iludirem você, de maneira que você perca o melhor de Deus para você, saiba meu amado, há um dia da recompensa, em 1940 mais ou menos, quando o presidente Roosevelt era presidente dos Estados Unidos, um missionário na África com a sua esposa, pegaram o navio de volta, depois de 40 anos de ministério, de volta para os Estados Unidos, e chegaram no porto, trabalhando em tribos indígenas, pequenas na África, e chegaram no porto para pegar o navio, a, sozinhos, com a sua malinha na mão, e embarcaram, e naquele navio estava o presidente dos Estados Unidos, e a fanfarra estava lá, a banda tocando, aquela maior festa, para dar as despedidas ao presidente, e o pastor foi lá, no, no, naquele navio, quando o missionário quando eles chegaram na América ele até comentou com a sua esposa puxa, nós demos a nossa vida toda, e vamos ver se tem gente aqui nos esperando, eles chegaram desembarcaram em Nova York não havia ninguém esperando por eles eles saíram com a malinha na mão e aquela festa toda fanfarra, todo mundo palanque todos esperando o presidente dos Estados Unidos e ele ficou triste, ele chegou em casa ele foi orar, e ele falou, Senhor olha, eu dei a minha vida 40 anos da minha vida nós demos os nossos, os nossos sonhos, nós demos o nosso dinheiro, nós demos as nossas forças, os melhores anos da nossa vida nós demos para o Senhor Senhor nós viemos para cá e nós chegamos aqui em casa e não tinha ninguém para nos receber e aquele homem não serve ao Senhor e tinha lá fanfarra, e tinha banda, e tinha tanta gente aplaudindo, e nós saímos e ninguém nem nos viu Senhor, e o Senhor falou para eles, mas é porque você vocês ainda não chegaram em casa, porque a gente pensa que a nossa casa é aqui, a nossa casa não é aqui meu amado, pode ter certeza que um dia vai haver uma festa tremenda, quando chegar aquele dia, o dia do Senhor, o dia que o Senhor vai receber a nós todos meu querido, o dia do Senhor, é o que Paulo está falando é o que Paulo está falando, que agora, agora que está à minha espera, a coroa da justiça, a qual o Senhor, o reto juiz, Deus é um reto juiz, Ele preparou para a minha vida, Ele preparou para você, meu amado, Paulo, Ele falou que nós devemos fazer a obra do Senhor, de maneira incansável, porque o Senhor vai recompensar o nosso trabalho, nosso trabalho não é vão, meu amado, você levanta cedo, eu me lembro em 1984, eu e minha esposa, Estávamos numa conferência Do Morse Cirulo E naquela semana Minha esposa estava grávida E naquela semana uh... Eu saía, ficava o dia inteiro na conferência das 8 da manhã até as 11 10 da noite. Saía de lá, enchia minha mão de panfleto e ia distribuir nas ruas, nas casas lá em São Paulo, por embaixo das portas das casas, por nas coisas dos prédios, porque no sábado ia ter uma cruzada que ele iria fazer no ginásio do Ibirapuera. Eu estava lá distribuindo onze e meia, meia noite, andando na rua sozinho e o diabo falava na minha mente: "O que você está fazendo?" Fazendo. você está perdendo o seu tempo, é meia noite, você está fazendo isso não vai resolver nada, você dar um folhetinho para uma pessoa não vai mudar a vida dela, mas o Espírito Santo falava ao meu coração, que um dia o Senhor vai recompensar você por cada ato, por cada palavra, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas palavras que falamos de maneira errada, mas o Senhor vai recompensar você pelo que você fez, por ele, na obra dele no reino dele, pelo teu próximo, pelo teu irmão meu amado Paulo ele estava numa prisão numa masmorra, mas ele não estava lá se lamentando, ó oh, droga de vida, eu dei a minha vida toda eu era um cara inteligente eu poderia ter feito uma carreira próspera, eu era fariseu de fariseus, de família abastada, religiosa de respeito eu era do sinédrio eu poderia ter feito tanta coisa, e Paulo falou, eu considerei todas as coisas como lixo, como refugio para ganhar ao Senhor, para ganhar a Deus era este o desejo de Paulo, ele fala, o meu desejo era partir, a palavra grega partir, ali é navegar, ele falava, eu tenho dois desejos no meu coração, meu desejo é partir e estar com Cristo, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, eu quero estar com Cristo, Paulo falou para mim, o morrer é Cristo, o viver é lucro, era isto que ele respirava, ele estava lá, não havia remorso, não havia arrependimentos, não havia mágoas, não havia medo, não havia rancores no seu coração Não havia palavras de maledicência na sua boca Não, ele escreve para o seu filho Timóteo Falando a coroa da justiça me está reservada E não é só para mim, é para você também É para todos aqueles que amam a vinda do Senhor O Senhor é o reto juiz, Ele vai dar a você meu amado Nós não vivemos para nós nesta terra Nós vivemos para Deus Agora como é que você tem vivido? como é que nós temos vivido, quais são os nossos sonhos, que nós esperamos, como temos usado o nosso tempo, nosso dinheiro, como temos usado, como tem sido o nosso namoro, como tem sido o nosso casamento, como tem sido a nossa vida, a gente às vezes tem que parar e refletir, e eu eu depois de 40, mais de 40 anos de crente também, eu tenho que parar, refletir, Senhor eu estou empolgado como eu estava, eu na verdade eu me sinto mais empolgado, eu estava falando para minha esposa esses dias, eu não sei o que Deus vai fazer a nossa vida, daqui a pouco está na hora de eu transicionar a nossa igreja daqui 3, 4, 5 anos 10 anos, eu não sei, talvez algum dos meus filhos fiquem lá e eu falei para ela, eu não sei querida, será que nós vamos ser missionários em algum lugar, será que nós vamos ser porque eu não penso assim, ah vou me aposentar, eu vou pescar, ou vou me aposentar, ou vou fazer isso e aquilo e será que nós vamos ser missionários na África ainda, será que nós vamos ser missionários em algum lugar, será que nós vamos dar a nossa vida para algum projeto Sabe, nós, eu não tenho apego Nós não estamos apegados às coisas desta terra, desta vida Sabe meu amado a, O Senhor tem um plano maravilhoso com a tua vida Quando você coloca a tua vida nas mãos do Senhor o Senhor, eis aqui a minha vida Deus vai fazer milagres Deus vai levar você para lugares que você nunca imaginou Deus vai levar você às vezes a países Que você nunca sonhou em conhecer Deus vai levar você a ter experiências Que você não imaginava Que iria passar por aquelas coisas Não existe uma experiência melhor melhor do que viver para Deus, entregar a vida ao Senhor, e falar Senhor, eis aqui a minha vida, me leva Senhor, Espírito Santo, guia a minha vida, prepara a pessoa certa para eu casar, o lugar certo para eu trabalhar, a cidade certa para eu viver, o ministério no local que o Senhor tem preparado para mim, porque sucesso para Deus, meu amado, é diferente do que a gente imagina como sucesso, sucesso para o homem é coisa grande, é casa grande, carro grande, sucesso para Deus é estar no lugar que Ele nos chamou para estar, pode ser o menor lugar do mundo, a menor igreja do mundo, a menor vila do mundo, se aquele é o lugar que Deus me colocou e eu sou fiel a Deus ali, aos olhos de Deus eu sou bem sucedido, meu querido, é o que Deus tem preparado para a sua vida, para a minha vida, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, segundo a tradição católica, mas segundo a tradição Semana que vem eu vou estar lá em Roma, e vou lá na prisão de Paulo. Segundo a tradição, Paulo num dia normal, ninguém nem imaginava, né? Talvez a carruagem saiu com aquele preso, número 1350, talvez encapuçado, levado por soldados romanos, a cabeça talvez tampada, passando, a cidade de Roma naquela época tinha um milhão de habitantes, passando pelas ruas para sair fora da cidade e a vida continua, segundo a tradição católica Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça dele e ali com certeza naquele instante o senhor estava em pé esperando esse grande apóstolo, para recompensá-lo, assim como estava com Estevão, e assim como também o Senhor vai estar, conosco quando nós chegarmos lá, Deus abençoe vocês queridos.